Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje você não vai ver muito a minha cara, mas decidi aceitar o desafio de comer apenas comida vegana por 24 horas. Mas como eu não tenho comida vegana em casa, saí e fui lá no mercado comprar algumas coisinhas para essa experiência. Chegando no mercado, comprei algumas frutas e verduras, aqui na Dinamarca as pessoas comem muita comida vegana, muita gente é vegetariana aqui, e você encontra assim, bastante frutas, verduras, legumes, bem selecionados, sempre você encontra coisas boas aqui. É, em bom, em, com uma boa aparência, né? As frutas, geralmente, como vem de outro país, elas acabam chegando um pouquinho mais verdes aqui. Mas é o que tem, né? Então a gente é, usa. Por ser essas frutas e verduras mais selecionadas, também são um pouquinho mais caras. O pão, eu comprei o pão à base de água e farinha, então acho que é tranquilo. E comprei também esses moranguinhos orgânicos congelados, porque não é época de morango agora. Esse falafel foi a primeira vez que eu comprei, é um negócio acho que meio mais árabe, né? Os árabes comem, mas acho que eles comem de carne, não sei. Mas eu comprei aí, eu não sabia muito bem, porque eu só vi que era vegano. E foram essas coisas que eu comprei aí pra a minha experiência. Começando então, a primeira refeição foi o meu café da manhã no dia seguinte. E eu coloquei aí banana, aveia e canela. Decidi também colocar um pouquinho, é, fazer um pão com abacate, não costumo comer abacate no pão assim, foi a primeira vez na realidade, a não ser quando é uma saladinha, uma guacamole, quando a gente come junto com, o, com a comida mexicana, mas no Brasil geralmente a gente come abacate com açúcar ou vitamina né, mas aqui é muito comum você comer assim na salada, no pão, enfim, acho que agora as pessoas estão começando a comer mais, eu deveria ter cortado essas fatias um pouco menor, mas né, sou lesa então é isso que deu, e coloquei um limãozinho aí pra dar um gostinho bacana. Pãozinho esse pãozinho é muito gostoso, quentinho assim, fica uma delícia. Aí coloquei esses abacates bem. Uh, hum. Ficou uma bagunça aí, mas tudo bem. O que importa é, é colocar em cima do pão. Coloquei uns tomatinhos. Bora lavar, dei uma lavadinha, né? E cortei e coloquei em cima do pão. E bora ver se vai ficar bom, né? Um salzinho pra dar um gostinho e uma pimentinha pra, pra dar uma pimentada no negócio. Esse é o café da manhã. Bora experimentar pra ver se tá bom. Ah, também fiz um chazinho, né? Porque café da manhã a gente tem que tomar alguma coisa. Eu não tomo café, café. Então é, eu sempre faço um chá. E esse chá é de menta. Bem gostosinho. Essa banana com aveia e canela eu sempre como de manhã. Mas geralmente eu coloco mel para dar um gostinho melhor. Mas ficou bom do mesmo jeito. E eu ouvi dizer que o mel não é vegano, então por isso que eu não coloquei. Deixa aí nos comentários se isso é verdade. Porque né, como o mel vem das abelhas e o vegano não come nada que vem do animal. Enfim. Aí eu experimentei esse pãozinho. O pão tava gostoso junto com o abacate. Eu gostei bastante. Só achei que é algo mais pesado assim. E eu acho que eu deveria ter usado menos abacate. Mas eu sou uma pessoa varada de fome, né, então a gente come, vai comendo tudo que tem. E é, o abacate ficou bom, assim, com limãozinho e tudo, ficou bem gostosinho. Vale a pena experimentar, você que gosta de abacate e pode experimentar algo novo, é, como eu, né, experimentar assim, é, de uma forma salgada. Então valeu a pena, eu gostei bastante, o pão ficou muito bom. Aí, já chegando na hora do meu almoço, então eu preparei uma saladinha. É, a saladinha com pepino, cortei os pepinos pequenininhos assim, e os tomatinhos também, eu cortei, tentei cortar pequenininho, pra fazer uma, tipo uma vinagrete, sem vinagrete, né? Com, só com limão. Eu queria ter colocado um molinho assim, alguma coisa assim, mais, que fique melhor nesse pão que eu vou mostrar pra vocês, mas na realidade eu não sabia o que era vegano e o que não era, então eu decidi só colocar um limão mesmo e os temperos normais, como a, é, sal e pimenta do reino. Então foi isso que eu fiz. Aí eu coloquei uma salsinha também para dar um gostinho. Eu amo salsinha e a salsinha que é fresquinha, ó, você compra ela assim e aí você corta na hora. Aí eu decidi então usar o falafel hoje e fritei ele no azeite também. Coloquei azeite na panela, esse fogão aí ele é elétrico, então tem que tomar cuidado para a comida não queimar. E eu não coloquei muito, porque eu fiquei meio assim de, de comer muito, eu não sabia se né? Se era bom se não era, Aí eu coloquei só um pouquinho, coloquei só quatro, poderia ter colocado mais, mas também o pão era pequeno, não cabia tudo. Como estava congelado no meio, eu cortei e aí fritei no meio. E esse pão é tipo um pão sírio, mas aqui a gente chama de pão pita. É um pão meio esquisito, ele deu uma quebrada ali, mas acho que o erro foi meu, de abrir o pão, abrir o pão errado. E... Mas ficou por isso mesmo. A comida não parece muito bonita, né, gente? Dá pra perceber. Mas é, o gosto ficou muito bom, então é isso que vale a pena. Essa é uma groselha, que eu chamo de groselha dinamarquesa. É bem parecida com a groselha do Brasil, assim, o gosto é um pouquinho diferente, mas é algo parecido. Você sempre mistura com água... Né? No Brasil, às vezes, mistura com leite. Aqui, nunca misturei com leite esse negócio, não. Mas com água, com gás, fica muito gostoso. E esse foi o almoço do dia. Vamos experimentar aí pra ver como ficou. Não é ruim, mas também não é a melhor coisa do mundo, né? Eu achei, assim... O falafel, eu não achei, assim, tão gostoso. Um, um sabor, assim, tão forte a ponto de dizer, ó, oh, que delícia. É normal, é um negócio que eu realmente nem sei direito o que, qual é o gosto, mas, mas foi, foi ok. Deu para comer, a salada também ficou bem gostosa e o pão não é ruim, né? Esse pão é bem gostosinho, mas é o que eu falei, eu acho que se tivesse um molhinho aí, tipo uma maionese, um negócio, ia ficar mais gostoso. Só que como eu não sabia comprar um, um molho desse, achar um molho desse vegano, porque aqui também é outra língua, até eu consegui achar tudo que, que tem que achar, eu demoro a eternidade no mercado, então eu decidi fazer uma salada normal assim com pão e é isso. Mas eu, essa receita eu vi um, algo parecido na internet também. Todas essas receitas eu é, procurei na internet, então a maioria é bem parecida com o que eu vi é, pesquisando no Google ou no YouTube também. Então é algo que, que eu busquei saber primeiro antes de preparar. Então, se eu tiver errada, vocês deixam aí nos comentários. Essa manga eu cortei porque foi, tipo, minha sobremesa, né, ou um lanchinho da tarde. E aí eu cortei essa manga. Ela parece, quer dizer, ela tá verde, mas a manga aqui você não pode esperar muito ela amadurecer. Se ela amadurece muito, ela estraga e você também não consegue comer depois. Essa manga não tava muito doce. Uma parte dela tava doce e o outro lado tava azedo. Então deu uma misturada aí e deu tudo certo, foi assim que eu comi é, essa manga. As mangas chegam aqui verdes e demoram um tempão para amadurecer. E às vezes é, não amadurece demais e estraga, não dá tempo de comer. Mas essa daí eu decidi então abrir meio termo, né? Nem muito verde e nem muito madura e aí eu comi assim mesmo. A manga tava boa, é, mas eu sinto saudade mesmo é da manga do Brasil. A manga de lá, é, é esse tipo de manga no Brasil, ela é muito doce. Aqui já é bem diferente. Se você mora em outro país, fala aí o que vocês acham das mangas. Se tem manga onde você mora. Acabou. Pra janta, eu preparei algumas batatas, então comecei a descascá-las. É, eu preparei as batatas pra mim e pro Simon, né? O Simon, ele não quis participar dessa... Desse desafio de ser vegano por 24 horas, para ele é, é demais, ele não consegue. Então, é, eu tive que preparar a comida. Eu preparei as batatas junto né, com a, a comida para ele, mas eu, eu fiz separado um frango para ele, porque o Simon é carnívoro. E aí, eu também cortei essa, descasquei essa batata doce para misturar junto com as batatas. A batata doce é mais difícil de, de descascar. Mas, e essa batata ela é laranja, né? As batatas às vezes do Brasil, é, da Papua Nova Guiné geralmente as batatas são mais brancas. E aí essa daí é mais alaranjada. No Brasil é um pouquinho menor também a batata doce. Essas batatas grandes é, é bem mais difícil de cortar. Cortei elas então em, em tirinhas e cortei as batatas também, todas elas em, em tiras para poder colocar tudo junto para assar, para dar uma incrementada aí nessas batatas eu coloquei também cebola e cortei bem rusticamente assim <risos> não cortei muito pequeno não foram muito pequenas e também cortei é, uns alhos também em pedaços grandes só para dar um gosto enquanto tá assando para dar um gostinho na, nas batatas coloquei um pouco de azeite também e coloquei é, uns temperinhos, como sal, a pimenta do reino, as mesmas coisas, né, gente? E também coloquei um pouquinho de orégano e deu uma misturadinha aí, ó. Dá pra você fazer esse em casa, fica bem gostoso, essas batatas ficam bem gostosas. E coloca nesse forno aí, tá vendo? O frango do cima tá bem ali, não sei se dá pra ver. Mas espero que não tenha problema de cozinhar batata junto com o frango, né? Assim, não junto, separado, mas dentro do mesmo forno. Enfim, espero que não tenha problema. Se eu burlei alguma coisa, alguém me fala aí nos comentários. Eu coloquei, eu cortei então as berinjelas, mas eu fiz um erro muito grande que foi cortar as berinjelas num tamanho enorme. Olha o tamanho das tiras que eu cortei. Coloquei umas batatas pra cozinhar e dei uma batidinha nesses tomates aí enlatados. E aí você, ele já vem parecendo um molho, né? Só que aí você só dá uma cortada neles. Cortei umas cebolas para refogar, para isso tudo é para o molho, tá, gente? E também um pouquinho de alho. Eu amo alho e a comida aqui não falta alho, com certeza, Brasil, né, gente? E aí dá uma fritadinha na cebola, uma refogadinha. Esse forno aí, como eu falei, ele é ele é elétrico, então tem que tomar cuidado para a comida não queimar. E tem que ficar de olho. Coloquei, então, o alho para refogar também. E o molho. Particularmente, esse molho ficou bem gostoso. Ficou com um gostinho bem legal, eu gostei bastante. E aí, coloquei uns temperinhos também. Nesse molho uns temperinhos que eu tenho aqui em casa, fora os temperos normais que eu boto na todas as comidas, né? Ó, esse temperinho é um temperinho diferente. E eu coloquei também salsinha, que eu amo salsinha. Então, eu coloco salsinha, se deixar, eu coloco salsinha em tudo. Ainda bem que o Simão gosta, então não tem problema com isso. Aqui em casa, pelo menos isso, né? Porque o Simão não é vegetariano, mas ele come algumas coisas. Ainda bem, porque senão ia ficar difícil. Aí, coloquei nessa forminha, aí, então, o molho para colocar a berinjela no forno. É tipo uma berinjela ao forno, mas o certo seria é, ter empanado e fritado, né? Mas eu não quis fritar as berinjelas, quis fazer elas bem no modo bem mais saudável. Mas eu deveria ter cortado elas mais finas, né? E aí eu errei nessa parte, então acabei colocando desse jeito mesmo. Aí eu acrescentei mais molho nessa berinjela e eu deveria ter deixado só uma camadinha assim, mas como eu não queria desperdiçar a berinjela, acabei colocando essas duas últimas pra fechar aí esse prato do dia, mas eu deveria ter colocado só uma pra cozinhar mais rápido. E aí isso foi para o forno, foram alguns minutos, coloquei dentro do forno. Enquanto isso, fui preparar a, o nosso queijo é, falso. O queijo vai essas batatas, um pouco da água da batata, azeite e duas colheres de polvilha azedo. Essa também é uma receita que eu encontrei na internet para fazer um queijo vegano. Então, essa receita eu segui, gente. Se vocês quiserem me julgar aí, pode me julgar, mas é algo que eu encontrei na internet também. Então você bate essa batata junto com essas coisas e ele fica bem puxa-puxa mesmo. Realmente parece um queijo derretido, mas não tem gosto nenhum de queijo, né? tem gosto de batata. Mas não é ruim, não é assim, nada que não dê pra comer. É só, só é diferente mesmo. Então você coloca por cima e realmente parece um queijinho. E aí você coloca um oréganozinho e eu coloquei no forno pra dar uma gratinada. Eu montei o prato do Simon também, geralmente é ele que monta o prato dele e eu monto o meu. Mas como a cozinha tava uma bagunça por causa de todos esses vídeos e, enfim, da janta, eu acabei montando o prato dele. Aí vocês podem ver que ele tá comendo frango. Eu coloquei as batatinhas, né? as batatas ficaram bem, bem douradinhas. Gostei bastante. E, é... Eu montei o prato dele, que era só aquilo que ele come. Não come salada, não come nada. Eu sou a saudável da casa e ele não. E aí, é, coloquei aí, montei, montei o meu prato. E como eu disse, a berinjela poderia ter ficado, acho que um pouquinho mais fina. Seria mais fácil de cortar. E foi meio que um caos na hora de cortar aí, ó. Destruir o negócio todo pra conseguir botar no prato. Mas deu certo. Ficou gostoso, não ficou ruim não, ó. Esse foi o prato da... Especial da janta, a janta é bem especial aqui, é, um, é uma refeição bem importante para os dinamarqueses, é, é o horário da janta, né, então, é geralmente a comida é um pouquinho mais pesada na janta do que no almoço, ou é um prato quente na janta, geralmente eles comem mais um sanduíche, alguma coisa mais... É, fria durante o almoço e é isso, o Simon ele come bem rápido e eu demoro bastante para comer então ele já começa a andar e eu, e eu lá comendo mas ficou gostoso é, eu gosto muito de salada, de verduras então para mim não foi um problema eu sinto falta sim da carne, eu acho que é algo que na minha, na minha refeição é bem importante e eu gosto bastante de ter a carne então eu senti falta nessa refeição da carne, mas é, consegui sobreviver, com certeza. E foi isso, gente. Eu gostei muito é, dessa comida que eu fiz. Ficou gostosa. E pra minha sobremesa, eu acabei colocando aí um sorvetinho. Comprei um sorvete já pronto, vegano, de flocos, baunilha com chocolate, né? Então é flocos. É um sorvetinho ok. É, não é, assim, a coisa mais gostosa do mundo, mas dá para comer. Eu acho que Acho que já comi coisas melhores, sorvetes melhores. Não gostei muito desse sorvete. Mas, sei lá, acho que pra comer assim uma vez ou duas não tem problema nenhum. Mas não é um sorvete assim delicioso, não. Não achei um sorvete tão saboroso quanto outros sorvetes. Então, foi ok ter uma sobremesinha aí no meu dia. Acabou. Esse foi meu café da manhã do dia seguinte e eu decidi comer algum, é, duas coisas, porque na realidade eu tava com muita fome do dia anterior. Meu prato foi bem saudável no dia anterior, mas mesmo assim eu achei que não foi tão pesado. Então eu fiquei com fome depois, então no dia seguinte eu tava varada mesmo de fome. E aí eu decidi então fazer esse pãozinho aí com tomate, tipo um misto quente só de tomate, azeite e orégano. Aí eu coloquei também na lancheirinha aí, pra dar uma esquentadinha. E dar uma, uma crocância no meu pão. E, na realidade, esse pãozinho aí me surpreendeu. achei que não era tão bom. Eu decidi, então, preparar um iogurte. Um iogurte, assim, vegano também, né? De amêndoas. E aí eu coloquei algumas uh, blueberries. É o um mirtilo, que eu acho que é em português e também coloquei uns, os moranguinhos é, congelados para complementar essa receita do do bol com com iogurte é bem comum eles comerem é, esses bowls aqui né esses tigelas de iogurte com frutas e algumas coisas por cima é bem comum eles comerem aqui é, é bem algo também deles terem umas tigelas tem restaurante que faz essas tigelas assim em Copenhague é bem legal. E aí eu achei essa receita e quis seguir um pouquinho da receita. Só troquei as frutas porque não foi as frutas que, que eu tinha aqui ou que eu achei no mercado. E aí eu bati o mirtilo com o morango e coloquei um pouquinho é, de geleia de morango também. para dar um adocicado porque aqui o iogurte ele não é tão doce e ele também não tem muito conservante. Então por isso que ele é mais clarinho. Ele só ficou mais escuro por causa das frutas que eu acabei colocando dentro. E eu gostei bastante da cor. A cor desse iogurte ficou bem bonita, tá vendo? E ele ficou bem gostoso. Coloquei mais umas frutinhas em cima, né? Usa umas blueberries. E coco ralado. Coco fresco ralado, que eu mesmo que ralei. E também algumas amêndoas quebradinhas assim. As amêndoas eu também já tinha aqui em casa. E esse foi o meu café da manhã, ficou bem gostoso. O pão realmente me surpreendeu, achei que não ia ficar tão gostosinho assim e ficou muito gostosinho o tomatinho com o pão. Dá para comer uma próxima vez. Claro que eu senti a falta de um queijinho aí, né? Mas deu tudo certo. E aí é algo que dá pra, dá pra comer, dá pra fazer num outro dia também, de boa, assim. Esse pão também é bem gostosinho, então ajudou bastante essa junção do pão com o tomate. Então foi um café da manhã, aí pra completar minhas 28 horas, um café gostosinho. Só não tomei chá esse dia. E esse, o prato que eu mais gostei, se eu fosse escolher de todos esses que eu provei, o mais gostoso realmente foi esse iogurte. Eu gostei muito da receita, ficou muito gostoso. E esse é o meu preferido de toda essa experiência. Mas a experiência de comer comida vegana por 24 horas não foi difícil para mim. Eu gostei muito e faria de Sim. novo. Mas deixa aí nos comentários se você é vegano, se você gosta de comida vegana, se eu fiz alguma coisa errada, é, já deixa aí nos comentários também. Vai ser bem legal ouvir de você. E se você tá querendo ser vegano ou se você... É, tá procurando uma vida mais saudável eu acho que é uma boa experiência e aqui nesse vídeo já tem até algumas receitinhas que você pode começar, não são difíceis mas tem muita receita na internet que você pode procurar e tentar fazer gente, o vídeo de hoje foi esse espero que você tenha gostado, não deixe de curtir esse vídeo, e se você é novo nesse canal já se inscreve aí, tá bom? um grande beijo, valeu por tudo e até o próximo vídeo, tchau